Fala aí guerreiros e guerreiras soldado aqui, pessoal, olha só a cena, a gente caiu na ranked contra um pro player, tá, campeão mundial e o negócio, a zoeira foi infinita aqui do TS, a gente jogando com, com os meninos aqui do TS, caímos na ranked, a zoeira foi sinistra, então, tô passando o começo do vídeo aqui para avisar que tudo não passa de brincadeira, tá, a gente, eu, eu, principalmente eu, tenho um respeito muito grande pelos jogadores profissionais, todos eles, porque os caras se dedicam bastante treinando E muitas das vezes não é valorizado da forma que deveriam ser Porque os caras são mitos Os caras ganhou dois canecas aí, né? Atualmente o Brasil levou dois anos seguidos aí do Mundial Em especial, essa partida aqui a gente jogou contra o jogador da Vincent Se não me engano, acho que é o Lucão Lucão, então salve pra você, te respeito muito E valeu por ter ganhado esse título aí, você e o seu time o Brasil, né? Porque sem vocês a gente seria nada, né? Então, tamo junto. Valeu? E não passa de brincadeira, tá Tudo que vocês vão ver aqui na live, que na, na live, no vídeo aqui, foi brincadeira tirada da live. Tá bom? Então não leva a sério, é só zoeira. Valeu? Fica com o vídeo, tá curioso, né? Então deixa o like, não esquece. Tá aqui ó, segue o vídeo, pude água. É? deve ser até Vai tomar, vou fazer... É, meu, não, eu, eu. Eu, eu, eu. Azul, vai, é o louco, é o louco, é o Lucão. É Ele mesmo, é ele mesmo. Ele, ele vai tomar, ficar loucão mesmo. Pega, vai tomar, vai, vai tomar. Vai, filho, vamos é tomar só legal. a Toma então. você tá H. Vocês vão ficar com medo aí de parar na base? Ó, o Mendinho. Quem é o louco? Quem é o louco, rapaz? Quero o louco. Vai tomar a Vai tomar a banha, vai. Pica. Posso segurar a banha aqui? Não tem cornet. Ah, eu mais não, eu vou fazer, eu vou fazer, vai, vai pro ar, vai pro ar que eu vou fazer uma... Se eles é bom aqui... Viu, <risos> o local é já bom. tomou duas pra mim já. Ele é bom, o Barret o é, é, é bom, mano. Bom. Meu Barret é bom. Boa! Ih, até porra, uma bom. matando na smoke e eu não vejo nada. Não, eu não tô entendendo, mano. Beleza, meu cabelo. Você... Você vai morrer. Toma, não, não mano, deu. Fire in the hall. 153 o cara aí. Tá. Na da janela, na base, da aí, desceu. Homem. E perguntando onde ele tá. Já É é, Só tem ele vir, in ah, é, Boa. Opa. Opa, isso aí, filho. O cara é com 18 de, de vira. A luna. Ok, fumaça. Tem coragem no meio? Não, cara. Cara, não tem não <risos> Nessa não, <tem nada> <risos> não dá não Que é isso? Tá em choque? Boa. no hole wa mou shindeiru. NANI Flash bomb De tem um, tá? Atrás é do feno yes. Ah, para o que tem praça, cara. Tá um aí no ar velho. Peguei torre. Esse é, é, torre? é o do lá, lá, tá lá. Ah, tá que isso. Lá. 23 dele na granada. vai pra praça. Vem, vem, vem, B, B, Tá B, no ainda, ainda, tá no A. Pode ir, tá no ar Dei vinte e três, vinte sete dele. Você tirou quanto, padrinho? Nada. Acapantei dentro do mano B-Site. grenade! Boa, oh, soldado! 4K, pra quem é Lucão, oh, perto, tá só deixa, parceiro. Respeite, oh, respeite. Oh, ah, tá oh, maluco. Não tem nem o cacete. O jeito aqui é nós. Tô um brincando, humilde de mim, joga um muito, joga muito. Eu aprendi com ele, aprendi com ele. Joga muito, joga muito. Não, não, não, não, não, não, não, não, não respeita. tá falando aqui, mas nós tava brincando, cara. Joga muito, rapaziada, <risos> joga muito. <risos> Não vai mandar pro um cara somente. não, tá? Vou... Jogar esses campeonatos... Bada da torre tem aí, aí ó. Bada da torre tem, mano. que é o que tá dormindo na torre aí? No... Ah, pita ah, é é tá 99, velho. Ah, tá tem uma torre, cara. Eu arranquei 99 dele. Eu confio é no Mano Mendengue. Confio no Mano Tirei 99 do SPGzinho Mano Mendango. Busta vitória, nada mais que isso. Pode voar, fi. Pode voar no rasante aí. Mano, mano, mano. Eita, flash da boa. Olha. Ah, agora... Flash foi deles, tá? Ninguém, Ei, não, ninguém rampa, ninguém rampa, ninguém um. Ar. Mais um. Mais um. os dois, Ninguém rampa, ninguém rampa, olha meio aí, pô. C4, C4. Tem bar da torre onde? Ah, caô, velho. Caô, já tinha passado, velho. Tá eu, eu não vi ele rushando. C4 tá onde? C4 tá onde? Meu Deus, eu acabei de no ar. Tá no ar, pô. Subiu uma rampinha do ar aí, pô. Boa. A janela. Ah, a C4 tá na janela. Olharam no B, pô. A C4 ainda tá aí, nem né, aí, soldado. Não tô vendo nada aqui. Ah, não. Aqui, ó. Praça, ah, tá. pô. Ah. Soldado. Tá pra ir na janelinha. Ah, Boa! Mano, cara, Boa! Mais um round, vambora! Oxi, eu, bora. Ux, eu... Vai, bora! Tirar a print, botar na paz do soldado. <risos> ah. Ninguém rampa. É a de novo. Rampa livre, rampa livre. Ai, ai, ai, tem no. Ah, mano. Não, não, não. Pega ah, 10 deles. Mais só. um, mais um. Mais dois. Mais dois. Um, dois, já, um, dois já. Tão, platando, já tão plantando. Já estão plantando Vamos plantando. Ah, tá aí tá em portão aí. Boa. C4 caiu. Ah, baixa o portão. Pra... Baixa portão, baixa ah, do... portão. Boa, ah, do... Mais um, mais um outro. Outro, mais outro. Ah, outro. Essa ah, Boa, bom. Ah, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Pô, o meio de gol ali cara comigo, é que eu tomei capa no canal. Foi, eu tomei Agora, o nele, Eles não ele tomei no, no B e... não, mano. Vai os três lá, lá, ó. Não acertava, não. Agora vai no... vir B, só porque eu falei, ó. Subi no B. Vamos já? Flash! <risos> Segura essa granada! Fire <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> é, Pode vir prazo, hein? Olha aí que pode vir. É, vir prazo. Desceu, prazer desceu, desceu. Tem a, tem a. Dois, dois, dois. I'm bored, I'm bored. I'm vai embora, vai embora. Tá mirado, tá mirado. A bomba foi ativada. Fire, in the, hole. Fire in the hole! Calma, espera. Tá oh, nas quatro caixas aí, um no ferro. Ah, Lucão abriu, Lucão abriu, voltou. Abriu de novo, boa. Três. Galpão, galpão, galpão. <risos> boa, soldado! <risos>